Oi, pessoal, vocês estão bem? Estão escapando ainda? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre felicidade. Não há felicidade enquanto não estiver bom para todo mundo, beleza? Vou falar um pouquinho da experiência que eu tive é, de entregar uh, os fogões lá no Morro do Piolho, beleza? O trabalho que a gente está fazendo nessa comunidade que pegou fogo, né? Ficou mais de 400 famílias desamparadas. Muitas dessas famílias se espalharam, né? Então a gente acabou atendendo bem menos do que essas 400 famílias. É... E também vou falar um pouquinho, sei lá, acho que vai ser legal, vem comigo aí. Hoje eu nem vou mostrar o café, porque o Brasil obriga a gente a beber, né? E tem hora que obriga a gente a beber, não é café, não. É... Rafa, eu fui dentro da quebrada ontem lá levar, né? Daqui pra lá é uma distância de mais ou menos uma hora e meia, então a gente combinou com o caminhão. Essa doação do fogão, a gente entregou 15 fogões, eram 16 mas a gente só conseguiu comprar 15, né? Então faltou um pra um rapaz lá que ele ficou puto da vida. Então desculpa, pedi desculpa pra ser no dia, peço desculpa de novo, mas a gente vai comprar hoje, tá? Já mandei você enviar uma conta aí e tal. Porque não dá pra atender todo mundo mesmo, mano. E eu entendo o desespero de todo mundo. E teve gente que falou assim, pô, mas o cara foi mal educado. Eu entendo também, mano. O cara, porra, é um cara que passou o maior momento difícil lá, mano. Perdeu o barraco, perdeu a casa, perdeu os documentos. E na hora que tava reconstruindo o barraco, mano, serrou uma parte da perna com a porra de uma máquina. Assim, eu vou ficar bravo com o cara? Jamais, mano Então a gente vai hoje fazer essa, essa parte do, do Pix, beleza? Pode ficar tranquilo aí e, e assim, mano, trabalho em comunidade Foi louco ontem, né? Porque eu fui descarregar junto com os caras E aquela emoção de ver uma senhora vem me abençoar Falar, oh, Deus te abençoe Que Jesus de Nazaré te abençoe eu Falei, obrigado, senhora Valeu, nem sabe né que eu sou ateu aí Nessa hora a gente recebe de bom grado, né? A benção e, Mas sempre quando eu faço é, isso, assim a gente agora vai entregar na segunda-feira 22 camas box novas. Estamos terminando de fabricar, né? a gente comprou direto do fabricante. O cara do caminhão que entregou, os fogões que a gente estava negociando com ele para entregar os fogões, ele agilizou esse contato da cama. Então, puta, nessa hora funciona essa rede. E a gente comprou 22 camas box, que a cama também é um problema. né? As pessoas estão dormindo no chão. Então construir a casa é um passo, ter os móveis é outro. é tudo, É, é, é muita falta de tudo, né? Mas ontem lá tinha uma senhora, que até eu filmei ela conversando tudo, mas eu não vou mostrar, né, eu, eu fiquei bem receoso. Ela falou, não, mostra que o pessoal vai entender a minha situação. Eu falei, ah, senhora, é de boa mesmo. Eu vou contar para as pessoas e elas sabem, entendeu? Mas é, mostrar a pessoa, eu sempre fico meio mal. É, as imagens ontem do caminhão, todo mundo falou, não, posta, posta para as pessoas verem que está entregue, né. Eu falei, não, então vamos postar. Mas a pessoa dando depoimento tudo assim, eu, eu realmente, eu fico meio mal. Mas ela estava contando a história para mim ontem dela, né? Ela com mais de 60 anos, e tava pegando algumas madeiras do chão, né? Os restos de madeiras que tem um cara construindo um barraco lá, o Eduardo, e um barraco de madeira, né? O pessoal está construindo as casas. Quem a gente fortaleceu com o material está construindo casa. Esse cara estava construindo um barraco de madeira. E eu já ia trocar ideia com ele, aí ela me, me trombou assim, e o pessoal contou, a ela tá juntando madeira aí. E eu vi um monte de toquinho de madeira, rapa, num canto assim. E eu falei, nossa senhora, a senhora vai juntar isso aí? Ela falou, ah, eu tô juntando porque até madeira tá difícil. Antigamente tinha madeira sobrando, agora tá difícil. E eu falei, o que a senhora vai fazer? Ela falou, vou fazer minha casa. E tinha assim, uns oito pedacinhos de madeira, mano, desse tamanhozinho um pouco maior. Aí eu falei, nossa senhora, ó, faz o seguinte, a gente vai dar os blocos, tudo, cimento. Aí ela, não, meu filho, é sério mesmo? Eu falei, é sério mesmo. Aí ela me abraçou. É... Aí eu fui lá no Eduardo, que tá construindo a casa de madeira, um senhor também, com mais de 55 anos de idade, Falei, o senhor está construindo de madeira. É, eu não fui desses aí que deu sorte dos blocos. Né? Vem um cara aí que deu, eu falei, não, não é o um cara. É eu junto com o Alessandro e junto com todo mundo da internet. Aí eu falei melhor entenda só vocês, a internet, o pessoal que está acompanhando o nosso canal, que está pela internet, que está pelo YouTube, esses, esse pessoal que está pelo Instagram, enfim, estão ajudando vocês. Então, não sou eu, são 500 pessoas, tá bom? Tem muita gente boa no mundo e muita gente se importa com vocês também. Então, nós todos estamos junto nisso. É, aí ele falou, né, mas aí você fala que é um cara gordinho Então ficou no meu nome, né? Mas eu não fui não fui desses que ganhou as 12 casas Sendo construídas, né? Que eram 4, viraram 7, agora viraram 12 E aí eu falei pra ele, não, então, beleza Pode deixar que essa casa aí eu, eu me comprometo a mandar o dinheiro pro senhor aí Também pra construir, né? Porque eu sei que Todo vídeo que a gente posta, mais pessoas doam, também sendo doado, não tem problema, porque eu tô sempre numa missão do outro, eu vendi os direitos desse dia no Manual Prático do Ódio, vou conseguir pegar o dinheiro também, ajudar outras pessoas, e, e assim, rapaz, para deixar bem claro, tem gente, até que de onde eu moro, falou, pô, você nunca posta a sua casa, nunca posta aqui porque você tem uma vida melhor, era legal você postar, eu falei, ó, primeiro, eu não gosto de bagulho de ostentação, tá ligado? Segundo, eu nunca neguei pra ninguém que eu moro num lugar da hora, que agora eu consegui comprar uma casa da hora pra mim, entendeu? Que eu moro num lugar bacana, que eu durmo bem, que eu acordo bem. Então isso não é motivo é, pra se esconder de ninguém. Pelo contrário, o cara tem que falar, mano, um escritor, um cara que vende camiseta, um cara que ainda fortalece as pessoas, consegue ter as coisas dele. Porque não é isso que a gente tá pregando. Não é miséria, não é abandono. É pelo contrário, é as pessoas terem acesso, terem as coisas, tá ligado? E não é uma coisa que elimina a outra. Mas, mano, eu, quero, eu queria dizer nesse vídeo, principalmente tem muita gente que fica incomodada, que fala, pô, mano, você nunca tirou foto do seu carro, não sei o quê. Eu não vendo esse tipo de coisa, mano. Eu nunca vendi eu tenho um carro, eu nunca vendi eu tenho uma casa, eu não vendi minha aparência física, entendeu? Eu tô fazendo esporte pra sobreviver mais uns anos, mano. Tá ligado? Pra poder me encontrar e ter um pouco de saúde mental. Porque perante essa, essa onda bolsonarista que a gente tá vivendo, é importante ter uma saúde mental também pra continuar os trabalhos nossos. Mas eu nunca quis... É, e nunca pretendi não faz parte de mim, ter um relógio muito louco, ter uma camiseta de mil reais, sabe? Esses bagulho nunca foi o objetivo. Quem conhece o meu corre, o meu trabalho, sabe disso. Né? Eu não, nem preciso me explicar. Mas às vezes, para uns caras que trombam a gente, que não conhece a profundidade do trabalho que a gente tem ideológico, ele fica incomodado. Pô, mano, eu vi te saindo, você saindo no lugar da hora, você estava almoçando o almoço da hora. Sim, eu estava almoçando o almoço da hora. Porque o trabalho que hoje eu gero, a quantidade de renda que a gente faz, me deixa ter um almoço da hora. Não quer dizer que eu não queira que as pessoas também tenham um almoço da hora. A única diferença minha de, de algumas pessoas, não vou dizer muitas não, é que eu também quero que o outro coma junto. Não há plenitude e felicidade isolada. Porque eu tenho, eu tenho muitos colegas, não vou falar amigos, porque hoje são colegas, já me afastei, que eles estão tendo, mano, um carro fazendo sombra no outro, mano. Carros do mesmo modelo, do mesmo ano, não basta mais ter um, tem cinco, tá ligado? E aí um vai fazendo sombra no outro, que é para o é um efeito de sombra. Eu não sei qual que é isso, é essa essa aglomeração toda de coisas. É, não sei como chama isso, né? Não sei se isso isso é, de repente, a é verdadeira miséria. De repente é isso. Mas é, são pessoas que estão fazendo tratamento, são pessoas que estão num vazio tremendo, que vivem procurando outras pessoas, vir atrás, porque não são boas em juntar gente. né? É bom em juntar coisas, mas não é bom em juntar gente. E é que eu não estou julgando ninguém, porque faz tratamento, que faz, e vai no psiquiatra, tem que ir muitas vezes. As pessoas têm outros tipos de transtorno mesmo. Eu de repente teria que ter ido já faz tempo. Mas é, eu não me sinto nesse vazio que esses caras estão. Você tá entendendo? Eu não me sinto. Ontem quando. É, antes ontem quando terminou o evento lá do Siriaco que a gente estava fazendo lá no, no, na Biblioteca Monteiro Lobato, a Biblioteca Infantil, quando acabou o evento, que um menininho veio, posso te dar um abraço? Aquilo ali vale anos de terapia pra mim, entendeu? Eu acho, eu acho que dá pra trocar assim, tá ligado? Eu, Pô, tio, eu posso te dar um abraço? Pode. Aí o outro veio, pega na minha mão aí. Tá da hora que você falou. Os moleques de 6, 7 anos, tá ligado? Aí depois eu tô na outra comunidade que, assim, tão brigando pra ver quem vai me dar o café na casa primeiro. Ó, Quando eu terminar minha casa, você vai tomar primeiro. Não, não, ele vai vir na minha casa e vai comer um bolo de fubá primeiro. Aí eu falei, ó, tá aumentando a proposta, hein? Já não é mais um café preto, é um bolo de fubá também. Então, vou voltar aqui, eu vou comer um bolo de fubá na sua casa e na sua casa eu tomo café. Então, é outro tipo de completude, tá ligado? É outro tipo de sentimento. E, na moral, se você não experimentou isso, experimente de alguma forma. Eu sei que tem gente do outro lado da câmera que experimenta na doação, tá ligado? Fala, pô, hoje eu dei um pouquinho ali, eu vou conseguir fazer aquela senhora né não morar na, naquela casa de madeira, né? Eu tô ajudando nessa causa. Legal também, mano, porque é uma forma de gente longe estar tá ajudando. Outro tá ajudando um parente, né? Que nem um cara veio falar pra mim, pô, mano, eu queria ajudar, eu conheço o cara muito bem, mas eu queria ajudar, aí eu quero dar Eu Falei, não, não, ajuda sua mãe, caralho. Pô, sua mãe, na moral, velho, eu acompanhei a história de sua mãe, ajuda sua mãe, deixa aqui a causa que eu tô tocando, fortalece ela lá também, não tô te julgando, irmão, mas na moral, sua mãe tá beiradinha do córrego ali, mano. Ajuda ela lá, mano, tá do seu lado, entendeu? Então, assim, nós estamos passando por um momento muito louco que não é política mais. Isso aqui não é política, rapa. Quando o cara manda pra mim uma foto de é, uma faca do Bolsonaro, é, não é política isso aí, entendeu? Isso aí não é política, mano. Nós estamos passando por uma treta moral, uma treta ética, uma treta de, de, de alguma outra espécie, né, mano? De desvalorizar o ser humano. Né? Quando o cara é, mata o apoiador de outro cara porque ele está com outra camiseta, é, é muito parecido com a coisa do time. Já não é política isso não, mano. O que nós estamos decidindo no país... É outra coisa. Ah, não é, não é questão também de roubalheira. Quem vai roubar menos, quem vai roubar mais. É questão de que, assim... Eu não sei se a gente sai desse buraco, não, mano. Então, quem quer tá fora desse buraco... É, que tá virando esse país... É, que nada incomoda mais, né? O cara dá um tiro no aeroporto, mas o cara é branco. Então, não dá nada, né? Eu vi o padre falando sobre isso aí. Esses dias. Se fosse um cara preto dando um tiro no aeroporto... Imagina o que aconteceria, né? Um cara invadindo a festa do outro e matando a fé dos filhos. Essas coisas, tudo que tá acontecendo... né? Comprando imóveis com dinheiro à vista e, ninguém, e as pessoas defendem. Né? É, então é, é muito louco isso tudo. Isso não tem a ver mais com política. Isso tem a ver com, com o país que a gente está construindo, mano. E eu de verdade, se eu não entrar nessas ações sociais, nessas iniciativas sociais que eu estou fazendo, eu acho que eu enlouqueço. Então assim, livro pode esperar, os trampos pode esperar. Tem gente que mano, cadê o novo romance e tal? Vai esperar, mano. ante outro eu tomei um cara que ele também falou, pô, mano, e o Literatura Marginal, o Encontro... Eu não tenho como trabalhar autores Tendo que trabalhar vidas, mano eu, eu, eu tô reconstruindo casa, tá ligado? Eu não tenho como trabalhar livro mais Então eu deixei de lado A editora ficou de lado, a o povo, tudo Eu não tenho como, assim, eu tenho que dar prioridade para algumas coisas que estão me dando sustento da minha família Que fazem eu acordar em paz Beleza? para poder comer e poder tocar minha vida E tô tendo que decidir entre coisas urgentes para as pessoas Tocar a ONG lá, o Interferência Que a gente tá com risco de sair da casa Porque a gente não consegue mais pagar o aumento de aluguel que a mulher está propondo, a gente não vai conseguir pagar, essa é a verdade. Então a gente vai ter que sair de lá, vai ter que pôr outro espaço. Estou lutando por outro espaço, tudo muito caro, entendeu? Então é essa loucura do dia a dia. É, mas é uma loucura sadia, que higieniza a minha alma, que, que me deixa próximo de pessoas boas, entendeu? Então assim, eu não tenho como, de verdade, dar, dar atenção em outras coisas que... O cara quer um prefácio, mano. Eu não vou parar uma ação dessa para fazer um prefácio pro cara, eu sinto muito, mano. Boa sorte aí no seu livro, tá ligado? Quer, usa uma frase minha se quiser, pega qualquer frase, pega qualquer trecho, mas eu não vou fazer um prefácio, mano. Eu trabalhei autores que, que podiam estar comigo nessas lutas e o cara tá trabalhando só a carreira dele, ele tá querendo porra nenhuma, não. Entendeu? Não entendeu a ideia de que era é, é, para esparramar. Quando a gente faz uma coisa pelo outro, é para o outro também esparramar aquilo, né? Aí você pega um cara que nem o Nivaldo Brito que entendeu, que esparrama, que pega outros autores, que trabalha, já me ajuda, mano. Se o Nivaldo Brito continuar nesse trabalho da Selim, que ele tá continuando, já me ajuda, porque eu já não tenho que fazer esse trampo. Eu não vejo ninguém como concorrente, rapa. É isso que as pessoas... Não tem concorrência em bem-estar social, não tem concorrência em cultura, não existe. Isso é uma loucura, o cara achar que é o número um, número dois. Ah, mas você tá fora das livrarias 10 anos, eu vou ficar 20 anos. Se eu tiver presente nas ruas... Se eu estiver presente na boca do cara quando ele me trombar e falar um poema, eu estou presente. Eu não preciso estar na livraria. Você entendeu? Eu não preciso, não tenho essa necessidade de estar na prateleira da livraria se a minha ação pode ser mais urgente. É, desculpa se ficou um vídeo que eu falei um pouco mais da minha vida, mas tem coisas que realmente me incomodam, que nem o cara falar aqui perante o meu portão. Ah, mas você nunca mostra aqui que você conseguiu as coisas. Não é o propósito deu de mostrar que eu consegui as coisas, tá ligado? Dá pra ver que a parede aqui tá da hora Mas dá pra ver também que ela tem os presentes que eu ganho Um monte de placa Dá pra ver que ali em cima ali tem uma é, como Uma mandala né que fizeram pra mim com o maior carinho é, São essas coisas que me deixam, sabe, feliz Agora eu não sou esvaziado de, Dessa questão de ter que mostrar isso e aquilo Não, não tem que mostrar como eu tô comendo Como eu tô... Beleza também Quem vive disso aí, quem vende isso aí Legal, eu não tô vendendo isso aí eu nunca vendi isso aí, eu vendi camiseta com frase de ideologia, vendo livros, faço uns bonecos agora de brinquedo também para marmanjo, é, faço uma música uma vez ou outra, faço um poema com um amigo, eu invento isso aí, mano, é isso aí que eu faço. Eu tenho a editora a Comic Zone junto com o Thiago, essas coisas que eu faço aí. Mas no meu ser, no meu ser, eu fico muito mais completo quando eu escrevo e quando eu faço a iniciativa social ultimamente eu não estou escrevendo para fazer mais a iniciativa social. É... A cada foto dessa que me mandam, a cada mal desse que tentam é, falar, os comentários, né, como tratam às vezes os meus amigos, né, ele postei uma foto com a Herondina, tive que bloquear vários caras que estavam falando, ah, tomara que essa velha morra, é isso e é aquilo. Então esse tipo de país que a gente está discutindo não é política mais, não é política, porque o cara não está criticando para ele ter uma felicidade. Ele tá criticando para ver o, o osso do negócio, para ver um outro mal-estar sendo gerado no outro comentário. Porque é isso que ele vai ter, né? Quando ele comenta da idade de uma pessoa dessa que fez tanto por São Paulo, uma amiga querida, onde me vê, me abraça, abraça as pessoas, tá lutando, tá com mais de 80 anos lutando pelas pessoas, pelo direito, combatendo bancada, né, com O próprio E Tem muita gente boa também, mano. E as pessoas boas também envelhecem, assim como os canalhas também envelhecem. Entendeu? Então, é importante a gente sempre ressaltar que não é mais sobre política, mano. Política já ficou para trás há quatro anos atrás, mano. Nós estamos debatendo outras coisas, tá ligado? Então, mais uma vez, a todos vocês que fortificam essas ações sociais, através do apoia-se lá, barra interferência, fortifica a minha ONG, fortifica né, o meu trabalho, o apoia-se meu, que eu tenho no Ferrez, esse dia também um cara comentou comigo aí que ele, ele tem um negócio editorial. Ah, mas por que, que você tem um apoia-se, mano? Se você tem sua editora, seus bagulho Eu falei, mano o um apoia-se me possibilita ficar independente do parceiro da ONG. Você entendeu? Porque na parceria da ONG, você tem que prestar nota fiscal de tudo, fazer relatório. Eu tenho quatro pessoas na ONG só pra fazer isso, mano. De 12 profissionais, um quarto da ONG é pra prestar contas, mano. Então quando você tem um apoia-se, você é livre. Eu posso lá comprar os fogões e levar, mano eu posso comprar as camas e levar, eu posso, eu posso fazer o que eu fiz pra tiazinha, certo? Eu não vou dar o um nome aqui, e falar, mano, é, eu vou construir a sua casa aí, mano, nós vamos construir, porque nós temos uma campanha do Apoia-se, eu vou postar a sua, a sua casa passo a passo nessa campanha do Apoia-se aí, pro pessoal acompanhar, porque o cara que tá no Maranhão, no Norte e no Nordeste, no Sul, lá no Rio Grande do Sul, o cara, às vezes, a satisfação dele só vê a foto, fala, porra, essa casa aqui eu tô ajudando, tem 20 reais meu aqui, ó, Entendeu? E pode ter certeza, é que aí você não vai ver aquela tiazinha pegando madeira mais do chão, tá ligado? Então assim, tem sido uma coisa linda, mano. E por último, pessoal, eu sei que o vídeo ficou longo, eu queria aqui deixar claro é, uma coisa. Eu ganhei uma ação junto com o advogado que eu contratei, certo? O cara muito foda, o advogado. A gente contratou, depois eu vou fazer um vídeo especial sobre isso, a gente ganhou uma ação contra o Facebook, contra o Instagram, por estarem dando Shadowban, shadow né, que chama, né? No meu no, Nas minhas iniciativas Aí eu não sei por que, que o Facebook e o Instagram Boicotam ações dessa que a gente faz Mas a gente está há meses e meses Sendo boicotado Quem percebeu isso primeiro foi o Luigi Depois outros amigos perceberam Falou, mano, seus bagulho não dá views, não cresce E a gente processou e a gente ganhou Então saiu a liminar Agora esses caras vão ter que voltar a dar o meu público tá ligado Que são as pessoas que estão acompanhando Essas ações sociais e o meu trabalho cultural Essas pessoas foram punidas por algo que eu falei, não sei, porque nem isso tá lá dizendo o que é. Eles só me deixaram em Shadowban, me deixaram na, na escura. Ninguém me achava, ninguém conseguia nem me marcar nas minhas redes, tá? Então isso agora vai ser foi um processo, a gente ganhou esse processo. É o primeiro processo, se eu não me engano, ganho aqui no Brasil sobre Ban. Foi provado que os caras boicotavam minhas ações, mano. Então eu postava lá, a gente entregando tal coisa, não, não, não distribuía dava 100 pessoas, 120 pessoas, eu postava é, indo para outra é, frente de trabalho, estou indo para uma palestra, dava 120 pessoas. O canal do Instagram hoje tem 134 mil pessoas, mano. Como que pode só 100 pessoas verem? E esses dias eu fiz uma live é, pelo Instagram e falei, fala a quebrada que você é que eu vou provar que o Instagram está mentindo. E aí, várias pessoas, Paraíba, eu sou do, do Maranhão, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou de Santa Catarina, eu sou da Bahia, eu sou de Heliópolis, várias quebradas aqui de São Paulo também, vários estados, gente de fora do Canadá, da Inglaterra, ou seja, 89 lugares, e tava dando 40 pessoas, mano, na live. Entendeu? Então, são esse tipo de coisa, a gente pegou os números, mostrou que hoje com redes menores que eu tenho lá da Porcovelha, de Interferência, alcanço muito mais gente que com a minha rede. A minha rede, ela foi censurada e boicotada pelo Facebook e pelo Instagram. Então nós movemos uma causa e ganhamos, tá bom? Então eu vou dar mais detalhes disso mais pra frente com o vídeo, até com o próprio advogado, tá bom, pessoal? É isso aí, acho que a gente falou muita coisa, deixe seu comentário, é, diga o que você acha dessas iniciativas também, tá bom? E vamos tentando sobreviver, beleza? Um grande abraço.